Olá, aqui é o Daniel e esse é mais um vídeo sem frescura. Hoje eu vou te dar três dicas para você ser mais feliz na sua vida. Então já aproveita e se inscreve no canal e coloca o curtir aí também. Então vamos lá, dica número um, simplifique as coisas como criança, exatamente isso. Uma criança é muito feliz, você pode dar para ela uma garrafa, você pode dar para ela uma chave, e ela simplesmente vai ficar feliz brincando com aquilo, se distraindo. E acontece que quando a gente cresce, a gente acaba se distraindo, complicando demais as coisas, a gente acaba ficando muito triste com muitas coisas que a gente não deveria ficar. Então, simplifique as coisas como uma criança. Olhe para uma, Olhe para uma criança e aprenda com ela novamente a ter a felicidade que você já teve na sua vida. Recupere a sua criança interior e você vai ter uma felicidade muito maior, beleza? Então, a dica número 2 aprenda a dirigir, aprenda a controlar os seus pensamentos e as suas emoções. Elas funcionam como se fosse um carro, na verdade, porque você precisa de uma habilitação para dirigir. Mas se você dirigir um carro a 100 km por hora, 200 km, e sair batendo em todo mundo, sair atropelando todo mundo, com certeza você terá problemas. A mesma coisa acontece com os nossos sentimentos e as nossas emoções, os nossos pensamentos, enfim. Se você não aprender a lidar e a controlar eles, você simplesmente vai sair atropelando as outras pessoas e você vai ter muitos e muitos problemas na sua vida. Então, aprender a dirigir isso vai fazer com que você seja mais e mais feliz, beleza? E a terceira dica é compartilhar. Quando a gente aprende a compartilhar sentimentos positivos, quando a gente aprende a compartilhar, a doar, a gente coloca a nossa mente, as nossas emoções em outro nível de frequência. Muitas das vezes nós nos preocupamos muito apenas com os nossos problemas, né? eu preciso receber, preciso receber, a minha vida está muito difícil e tal. Mas quando a gente aprende a doar, quando a gente consegue criar a felicidade na outra pessoa, automaticamente a felicidade ela é criada dentro de nós também. Então, são essas pequenas dicas. Né? Simplifique essas três dicas. Simplifique as coisas como uma criança. A 2. Aprenda a controlar os seus pensamentos e suas emoções. E a 3. Doe felicidade, porque quando você doa felicidade, você também fica mais feliz. Se você gostou dessas dicas, clique aí novamente em curtir, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e comente qualquer coisa que vai ser muito bacana interagir com você. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo vídeo e tchau, tchau!